Se nós não fazemos esse trabalho, se nós chegamos a onde quer é que seja, seja um upstream, seja um bar, seja uma TikTok, seja um restaurante, seja qualquer sítio onde nós vamos para o música, para tocar aquilo que as pessoas ouvem na rádio... — Exatamente, que agora cada é que nós vez existimos? — Spotify, etc... — Sim, sim! Para, para que é que nós comercial? existimos? Exato. Para que é que nós existimos? Qual é o nosso, qual é o nosso propósito? Exatamente. É ter um boneco atrás de uma cabine? — A dançar... — A esbracejar e é... — Pessoal de agora, vamos lá... Não faz sentido. Não faz sentido. Rompada, rompada. Sejam bem-vindos ao 26º episódio. Uh, estamos quase, quase, quase na primavera, é verdade. E aqui na Madeira já sentimos aquele calorzinho do verão. Portanto, já está ali, já está ali creeping in. Creeping in. E por falar disso, uh, para nos sentirmos mesmo já na primavera, Estamos aqui rodeados destas flores e plantas que o nosso apoio da Tulipa uh, nos proporciona, proporciona e irá proporcionar nas próximas temporadas. Portanto, um grande obrigado à Tulipa. E como podem ver, temos esta mandala gigante para trazer uh, boas energias, uh, proporcionada e disponibilizada pela Wish Lab Consulting, uh, em parceria com a Borro Portanto, muito obrigado a estes dois apoios que estão... Conosco desde o início do Rampada, é verdade. Isto é a sexta temporada. Eu tinha dito aqui ao Alex e ao André que a gente ia deixar de, de usar o termo, o termo temporada, porque isto agora parece que vamos acabar com 20 ou 30 ou 40 temporadas no final de 2021, 2022. Mas enfim, já estou a divagar. Uh... Agradecer também aqui à Red Bull, que está presente uh, como apoio, e também agradecer aos nossos outros uh, parceiros, como a Barreirinha Bar Café, uh, a Antena 3 e uh, ao Diário de Notícias. Mas, sem mais delongas, vou apresentar os meus convidados, que estão ligados ao, uh, ao Mundo da Noite. Não é? Isto assim até sim. pode ficar um bocadinho uh, maldito, mas é o um mundo sim, da noite sim, ligado sim. à música. Atenção, claro. nós estamos oh, a okay. falar de outra coisa. Agora sim, já, <risos> agora já, agora já fiquei mais descansado. Já fiquei mais <risos> descansado. Exatamente. Um, vamos lá apresentar Felipe Gonçalves, DJ, uh, e colecionador de discos, também conhecido como Filme. E Nelson Cairos, DJ e produtor. Make some noise. Yeah, yeah, yeah, yeah. Make some noise. Uma coisa que agora está cada vez mais complicado para os DJs dizerem, não é? Make some noise! Uh, em pois, casa. Uh, em a ca... Exatamente. Camera, uh, infelizmente, mas uh, tenho fé que no futuro próximo isto sirva. Esta, esta paragem sirva para que reeducar as pessoas e que as coisas voltem mais sérias uh, do que eram. Agora é uma oportunidade. Por falar nisso e no futuro, a minha primeira pergunta uh, é logo à é logo relampada e costumo Quero tentar agitar aqui um bocadinho as águas logo ao início e a minha pergunta é quando o público puder, de facto, ouvir música passada por DJs e poder uh, frequentar os espaços para tal o futuro está mais nas matinés ou não? É uma boa questão. Uh, olha, quando tudo isto voltar eu penso que a noite como nós a conhecemos uh, falávamos disso anteriormente uh, tão cedo não vai voltar aquele espírito clubbing das pessoas todas uh, todas no mesmo espaço, exatamente. a dançar. Penso que isso não volta a... proximidade. para breve. Mas... Uh... <risos> <Okay>. <risos> Nós não <risos> o vemos, <risos> desculpa. Cheiro a proximidade. Ah, ah sim, exato, exato. Cheiro a sovaco. Isso vai ser possível, mas acredito também que quando isto voltar, as pessoas vêm com uma fome de consumir música uhum. e é aí que está. Uh, ainda, ainda há pouco tempo falava com... Uma pessoa grande da noite, não vou referir o nome, me disse que isto é mau, é, é mau. Mas, uh, se calhar temos aqui uma oportunidade para voltar a reeducar as pessoas e pôr as coisas onde devem estar, percebes? E acho que isso despertou-me assim uma atenção e acho que quando vier vai ser para melhor. Muito bem, muito bem. Virá com mais força. Uh, tens alguma opinião a acrescentar aqui? Não, eu, partilho, eu partilho da opinião do Nelson. Repara, uh, nós, não, as, as pessoas viveram a noite sempre uh, como um meio de entretenimento, de copos com os amigos, se divertirem. E eu acho que as pessoas passaram também um bocadinho ao lado daquilo que realmente movimenta a noite, que é a música. Sim, agora claro. uh, sem, sem música não há noite. E eu acho que a, que a música é. É a grande fatia daquilo que é a noite, num tudo. Eu gostava, eu, eu, eu, eu gostava que quando as coisas voltassem realmente fosse, fosse num cenário como o Nelson descreveu. Mas há sempre um, há sempre um mais que é, nós estamos a falar de, de empresas que já não facturam como facturavam antes, logicamente, <risos> exato. E há sempre encargos associados à, à manutenção de uma discoteca e são ilus e, e tudo isso que também. Acredito que tenha algum receio que quando eles voltarem eles voltem não para trazer a noite de volta mas que também possam vir atrás do prejuízo, por assim dizer e que, e que também possa levar as coisas para um caminho que não seja mais correto e que, e que realmente possa-se perderem de um bocadinho mais daquilo que ter aquela fome e é, vamos recuperar é, o que perdemos. É, Sim, é, exatamente, exatamente é porque, porque repara, exato, claro, repara, claro, repara exato. Nós, nós diz que jocas, somos uh, peças fundamentais da noite, mas uh, quem tem a faca e o quais são os promotores. Logicamente. E quem são os donos dos espaços, e que, que isso fique bem claro, muitas das vezes nós diz que jocas, trabalhamos uh, condicionados por. Uh, <risos> Pelo próprio espaço em si, ou pelas indicações que nos dão, ou... Sim, as próprias guidelines uh, condicionam um certamente eu, até o tipo de música eu, talvez que façam. Sim, eu falo, eu, eu, eu falo com conhecimento de causa, porque eu fui residente no, no Molho entre 2009 e 2013. O Dalston é. acabou por ser meu colega, e, uh, apá, e, no, e, e nós tínhamos de trabalhar sempre com o foco da música, das pessoas, do negócio. E, e tem que haver um certo compromisso sempre entre essas coisas todas, e por vezes, por vezes, quando as coisas estão menos fáceis, há sempre um caminho do facilitismo que é o mais fácil uhum. e que traz o maior retorno financeiro. Claro. Qual, é qual é o patrão que não gosta de abrir a caixa? Qual o patrão que, é que não gosta de abrir a caixa no fim da noite e todas de 50, é E isso pode ser um problema porque. porque Pronto, porque pronto, realmente há, um, há uma parte de negócio que é importante é muito importante porque mantém as coisas viáveis e pá, pode vir a ser um problema como pode não, não ser um problema é uma questão de prognósticos só no só fim no da fim pele... do jogo só no fim do jogo exatamente, então. só o futuro dirá exato. nessa questão uh, vamos aproveitar agora uh, para trazer o nosso apoio aqui à Red, à Red Bull e nós temos aqui Red Bull para os nossos convidados. Eu tenho aqui oh, também a minha. E nós temos aqui, logicamente, nós vamos beber a lata. Mas temos aqui também... Sugar Free, uh, estás de dieta? Epá, não estou de dieta, mas eu prefiro o Sugar Free, para ser sincero. Portanto... Mas temos aqui a Red Bull Tropical Edition, portanto, para os nossos convidados. Ah, tá, a, versão, tá, é, tá a, a versão... A versão... Ele uh, ainda transpira. Olha aí. Epá, é, vamos de novo. Epá, Se quiser, não sei... Uh é que vejam, não façam isto em casa, vamos salvar <risos> Sim, é, o planeta não, é, é verdade, não é verdade pelinhas. isto é aqui é apenas exclusivamente um, um pronto um, uma uma exceção exatamente, eu, eu, eu, mas não tamo, nós também não não, eu, eu. não gostamos nem eu pessoalmente gosto de, de usar paligas mas, dar aquela tá vai disto é. ah, um brinde. Oh, um brinde cheers Isabel. cheers, cheers. Nelson, de que a é esquerda de que é, esquerda, que é esquerda, penalti. Babiste, isto certo. Há uma maneira certa de beber a Red Bull. Não, não, Babiste, após brindar, há aquele velho, velho teado Sim, de sim, mais... sim, sim. Ah, é verdade. Exatamente. É preciso ter muito cuidado com isso. É preciso igual. ter muito cuidado com isso. Tem uma frase que é muito especial, penso que para vocês os dois, e é uma frase que eu até encontrei no teu Instagram, Felipe. Que é Disco is music for dancing and people will always want to dance. Do Giorgio Moroder. Ah. Isto agora... Acho que o Filipe pode, é mal... pode começar e depois é complemento. <risos> Pronto, uh, queria falar desta frase e também queria falar dos tempos que, que, de, de agora. Vocês têm feito live streams online Sim. para, lá está, reeducar as pessoas, também com esse intuito e com esse objetivo, mas também para trazer a música às pessoas. Como antigamente a MTV fazia? Correto? Sim. É um bocado para assim. Soube, para quem não sabe, em tempos a MTV passava música. Sim, sim agora. É, Jersey Shores, exatamente. não é? <risos> exatamente. exatamente. Depois dou umas gargalhadas. Mas pronto. É, é pá. Sim, que as pessoas agora. Disc music is é for dancing. Sim, sim. And sim. people will always want to dance, uh... mas em casa. É assim. Talvez não estão a dançar sozinhas, não é? Eu, eu, eu vou-te eu vou ser honesto. Eu, eu vou-te ser honesto, vou-te ser muito sincero. Uh... Quase tudo foi cancelado. Quase tudo está parado. A música não está. A música não está. Eu vou falar para mãe. E... Até acho que o nosso não é é homem para isso. Eu danço em casa. Quantas <risos> vezes. Eu danço em casa. Porque repara. Uh, isto pode parecer, pode parecer mal aquilo que eu vou dizer, mas o outro que não leva mal. Uh, eu continuo a ouvir música. Percebes? Se calhar, olha, se calhar eu até isso mais música neste, nesta fase do que via, é. Porque há tempo para isso Há tempo para isso, apesar de ter sido país roubar 90% do tempo Arranja-se tempo para ouvir música E eu se calhar tenho tido mais tempo para ouvir música do que tinha anteriormente a, a esta pandemia uh, E é preciso que as pessoas percebam isso Compreendes? Uhum. Nós que jockers existimos para, que, para transmitir música para, Fazer o trabalho que as pessoas não supostamente não deveriam fazer, que é o de procurar a música e de poder fazer a música chegar às pessoas, a música em que nós acreditamos. Exatamente. E, claro. e que nós, através de. Vocês disso, sentem? Não é? Estão a sentir? E, e repara, eu, eu pessoalmente, o Nelson também acredito que assim seja. É que nós, a música que nós tocámos, ou aquela que nós gostávamos de tocar, não ficava mal em qualquer sentido do mundo. Percebes? Uhum. Ou seja, se eu fizesse uma DJ set de sonho aqui no Funchal, não seria uma vergonha em Espanha, não seria uma vergonha em Nova York, não seria uma vergonha em Teóquio. Mas seria vergonha cá? É isso estás a dizer? Uh, não, não, não. O que eu estou a dizer é que nós, desde que jocas, fazemos esse trabalho, nós temos, uh, nós temos esse empenho, nós temos uhum. esse empenho de seguir as tendências, de perceber o que é que a nível mundial não é a moda, mas é o que move as pessoas. Uhum. Nós, no, nós é que temos esse trabalho, percebes? Nós é que temos que fazer chegar isso às pessoas. Uh, e as pessoas têm que compreender que realmente isso é o nosso trabalho e nesta fase pandémica é que as pessoas realmente se calhar estão um bocadinho mais isoladas estão em casa ou em teletrabalho claro. eu acho que parte desse trabalho também significa nós estarmos a passar a música de alguma forma para poder chegar às pessoas. E os live streams têm sido uma ferramenta extraordinária. Exatamente. Nesse claro que sim. Apesar... Que já se fazia antes. Sim, assim, sim, sim, Mas, sim, mas agora é muito claro. Curiosamente, curiosamente <risos> nós fomos pioneiros nessa, nessa é sério? matéria. Ok, olha, eu não O nosso primeiro live, live stream remonta a não mais nada menos é. 2016. Yeah. 2016. Okay. Nós estávamos ali de roda da bola de cristal e nós dissemos, olha, o futuro são os livestreams. Na altura já havia o Boiler Room e já havia mais ou três outras plataformas que estavam a trabalhar nesse, nesse formato. E nós temos o nosso primeiro livestream em 2016. E eu continuei a fazer. Eu, eu, se forem ao meu Facebook há vídeos com 2, 3, 4 anos de livestreams que, que eu fazia em casa ou porque... Só pelo simples prazer de... basicamente, é epá, fogo. E que disco que eu encontrei aqui? As pessoas têm que ouvir isto. Percebes? E, Exato. E repara, o, há uma coisa que move-me na música, que é uh, o digging, o que procurares, a, a, a, a, a, a, a, a música, Exatamente. encontrares aquele disco que as pessoas à partida não das a, conhecem. Às profundezas de... que as pessoas não conhecem. E, das playlists todas. E, e para e mim, como disco jockey, okay, uh, poder proporcionar aquela música, alguém que, em condições normais, nunca ia ouvir essa música na sua vida, é de uma enorme responsabilidade, ela, percebes? Exato. E isto vai acabar aquilo que nós estávamos a falar ainda agora, que é... Se nós não fazemos esse trabalho, se nós chegamos a onde quer é que seja, seja um upstream, seja um bar, seja uma tiktok seja um restaurante, seja qualquer sítio onde nós vamos para o música, para tocar aquilo que as pessoas ouvem na rádio. Exatamente, que agora, mas cada é nós vez existimos? mais, Spotify, etc. Sim, sim, mas para quê é que, que é comercial? que nós existimos? Exato. Para quê é que nós existimos? Qual é o nosso, qual é o nosso propósito? Exatamente. É ter um boneco atrás de uma cabine a dançar, a é esbracejar e a é pessoal, agora vamos lá. Não faz sentido. Não faz sentido. eu acredito que o Nelson. Sim, também é por aí. Estavas a falar no disco. Sim, sim. Se formos a ver, o disco é no que toca hum, à nossa frequente. Nós gostamos de música de dança e o disco dos anos 70, é a origem, é a passagem para que nasça a house music, porque começaram a fazer uh, os DJs uhum. de altura e o tipo sabe, portanto, como eu. O que é que eles faziam? Eles pegavam partes do disco ao sound, iam cortando vários loops e colavam... S sampling, core, não é? Exatamente. Aí começa a cena do sampling e depois com as, os instrumentos, as máquinas, máquinas de altura, as Rollins, os Junos e começam a improvisar por cima. Portanto, a música vem toda daí da origem do, do disco. A sim, sim, da, do, sim. A, sim. a música de dança uhum. não, não há aqui. Que é, é, há duas coisas que as pessoas têm que ter em mente, que é... Uh, a música de disco é de influência negra. Uhum. Ponto. Uhum. Assente, claro. ok uh, e, o disco, e o disco... Aquilo que se chamou o disco não é nada mais que um R&B tempo Sim, exatamente. É? Exato, isto é, é, disto, é. Isto é, é, é verdade. Aquilo é, é R&B. tempo é que se pode dançar. Tanto que depois, houve um... depois do boom do disco, houve aquele movimento do disco-saxe que foram mil pessoas, queimar... queimaram, estádio, queimaram e... pilhas de discos de disco, disco ao sound é. e as editoras... Tinha que morrer. E, as editoras uh, e as editoras não, não mataram o disco, claro, simplesmente não fizeram foi em vez de ser disco é dance music, percebes? E foi Exato. aí que nasceu quase tudo aquilo que nós conhecemos hoje em dia como a como indústria foi tudo para aí, veio, veio tudo do disco, veio tudo de minorias, uh, minorias gays, minorias étnicas, foram pessoas que procuravam a noite como o escape do, do Diga, uhum. ninguém, ninguém se engana, realmente e, alguém. E hoje em dia também é, formos a pensar a cultura, falando da nossa cena de uhum. música, as pessoas querem chegar ao fim de semana, e isto é o que me preocupa com a situação que estamos a viver. Opá, eu menos falo por mim e por muitas pessoas do meu like de amigos que conheço. As pessoas vêm à noite, além de consumir música, além uhum. mais, um, como também um escape para relaxares de uma semana estressante. E, isso, e a falta que, que neste momento isto está... está Completamente. A sim, sim, sim. Ele, Fala uma falta enorme. O eu estrago, pessoalmente o estrago mental, esta, esta a, a doença que virá após passarmos isto, que é aquela falta de alguma sanidade mensal, que a cultura, de certa forma, uhum. dá-nos. Isso preocupa-me bastante. Mas não fugindo ao tema, e continuando a falar do, do disco, uhum. porque estou a falar, epá, eu falo por mim, eu, quando pensei, uau, wow, quero ser DJ, yeah, claro que sim, mas tentei sempre ir procurar o que é que é, pá, de onde é que vem uh, isto? das origens saber, dos estilos musicais. perceber como é que isto evolui até aqui. O que é que existe? E isso também reflete-se muito no trabalho que faço, quer como DJ, quer como produtor. Exato. Eu tento sempre, e isso vê se nas minhas produções, inserir sempre aquilo que eu, pá, um código de valores que eu sou fiel. percebe Eu tento sempre transmitir. As isso na música. Que, exatamente, a música que faço. Tento sempre, pá, meter ali um instrumento, algo sonante, algo que chama as pessoas. Uh, e acho, acho que isso faz... Isso é o que queria, eu queria o perfil de... De cada artista. E pegando nessa tua valência como produtor, porque nem todos os DJ DJs são produtores, alguns são, Sim. outros não são, mas tu o és e lançaste a tua primeira remistura em 2014, na Ulyss Records, ULIS Records. e em 2020, apesar de ser ano pandémico, lançaste dois EP's Grooving Flavor e Galaxy na Elastic Dimensions e agora há pouco tempo Lançaste a Call Me Deep também na Elastic Dementions de February Fevereiro e pegando nessa, na, na, nessa, nessa, nessa tua valência, novamente, uh, tu agora tens, um, tens usado portanto algumas ferramentas que tu, faz, que, tu, que tu usas na tua valência de produtor para também passares música, certo? Portanto, uma espécie uh, de live act. Uh, sim, exatamente, mas isso surge, olha, isso surge, uh, se calhar com algo que eu trouxe hoje para vos mostrar. Ah, ah, se quiseres falar, olha... Eu posso, eu posso falar. Sim, já claro. agora aproveitas e já falas. Ah, em primeiro lugar, uh, <risos> agradecer. Porque houve uma pessoa que me influenciou muito a uh, fazer isso, que é o Alex. O Alex foi a pessoa que... Passa <risos> <risos> a publicidade. Studio 20 represent. <risos> na altura conheci o Alex, ele deu dois cursos de com ele. E na altura ele tinha um projeto que era os do... E eu ia lá ao estúdio da casa dele e eu via o Alex a trabalhar em que e eu ficava. Poxa, o que é isto? Eu aqui a tentar aprender a mixar a música e este gajo está-me aqui com um mil e uma máquinas e ele mostrava-me. E aí começou-me. Pô, aquilo aqui é muito mais desafiante. Quero fazer aqui num dia. Depois comprei isto Não, numa, numa antiga loja Explica também, lá o totalmente. que é isso, então. Isto é um core que é o ou seja, isto é um processador de efeitos, é um sampler. Uhum. Que a música, ao entrar aqui, tu podes uh, gravar uh, alguns loops. Eu ponho uma música a tocar, acertava o tempo. Da música e depois gravava. Depois percebia que com a música eu conseguia mandar, pá, agora vou mandar só esta parte. E mandava esta parte. E depois isto também tinha aqui uma parte de uh, sintetização, tipo sintetizadores, tinha um, caixas de ritmos também. Uhum. E eu depois gravava só a sua voz e começava a pôr aqui uma batida e depois dava. E aí começa a nascer a cena Opa, e fazer uma cena destas ao vivo, percebes? E a magia nasce. Trazer de, o live act para. De, e o live act é muito mais uhum. desafiante para mim, pá, adoro mixar música, adoro-se em diferentes contextos. Mas eu acho que é pela parte de ser muito mais desafiante pá, estar ali em frente a um público e a probabilidade daquilo dar por carinha <risos> é, grande, é maior, tipo de exatamente. De Desafia-te. É, é uma performance, portanto. Exatamente, exatamente, exatamente é muito mais. Uh, Desafia-me cada vez mais. E todos os dias tento sempre inovar e sempre que faço um uh, DJ set barra live set tento sempre, sempre na cena de improviso, a perceber, fazer as coisas acontecendo na hora. Okay, e acho okay. a para mim parte... Para também uh, para isso. Mas também tens que estar muito, muito preparado para, para um fazeres essa, trabalho, essa, sim, esse claro, improviso. Sim. Há um grande trabalho por um trás, grande trabalho que por trás para que possas fazer isso. Para que tu tenhas de preparar Pá, e o último uh, live stream que fiz, já passei para um nível que não é Epá, eu, tô, eu, eu não vou dizer que toque piano, eu já estive tive inclusive aqui em aulas de piano, mas eu gosto sempre de tudo aquilo que faço, por norma, é de ouvir. E vi que tinha a a hoje exatamente, no último live stream. E sempre que, quando é na parte da produção, claro que sim, que tem, tem que estudar as escalas e imagina, estou tu a produzir, do um, uma dúzia de acordes, uhum. grava aquilo. Mas depois tenho que perceber onde é que, em que escala é que estou para perceber onde é que vou trabalhar e aí entra a parte de teoria musical. Uh, mas este último que me fiz, pá, o que é que eu fiz, uh, isto não é vergonha de se dizer, pá, é decorar as músicas, imagina, sei qual é as músicas que vou passar, tem que ver em que escalas é que elas estão, e depois treinar aquilo para saber que quais são as teclas que eu posso andar, e aquilo vai ser muito claro, lá, <risos> Exato, claro, é, é claro. Aí, é aí, eu não sou músico, percebes, mas gosto sempre de reinventar até, até este ponto, acho que é, é desafiante e é uma, uma forma fixe, digo eu, na minha ótica de... E se apresentar ao público. É e, para... e, nesta, e nesta altura que estás mais em casa, uh, ah, sim, sim. Como, uh, tens uh, estado a produzir mais? Uh... Tu referiste ainda há pouco que em 2020 lancei uh, dois trabalhos por isso mesmo, por ter mais tempo isto isto pá. Isto é mau, mas não foi mau todo porque dei-me imenso tempo para aprender e estar ali a trabalhar e tentar com o estudo, e, e, e a descobrir novas cenas pá, nas máquinas que tenho. Foi. Pá. Teve a sua parte possível. Falavas na, no, no que lancei em 2014. Pá, em 2014, isto é um fruto, uma coisinha muito verde, e o Filipe sabe. Uh, nós combinamos um dia primos para o <risos> dizer. É, Tiveste envolvido? Não, neste, agora. Na primeira... Vamos lá ver uma coisa. Ok. Uh, Como é que foi essa história? Isto é rápido, é basicamente o. Sou discos é óbvio, só que não tenho a potência do vídeo, não tenho a potência técnica, não tenho... Tens sensibilidade, vá. Eu, eu consigo ver uma música e dizer, olha pá, esta música realmente é boa. O que não quer dizer que as outras pessoas não gostem de outro tipo de música. Atenção, eu respeito todos os tipos de, de música, só que há deles que não têm lugar neste mundo. Portanto, Fico claro, até o Claro, Quando, <fala. risos> quando fala. Uh, Daqui a pouco claro, vou para o é o estilo de música que. <risos> nós, na altura, éramos colegas claro, de trabalho e o nosso desafio. Mas pá, oh, tu tens que ir lá um dia. Uh, pá, para tu fores aqui, ele disse: Olha, vou porreiro, pá, era. Tipo, realmente estava apreciado um desafio daquilo. Porque sim. Claro. Exatamente. Então nós caminhamos uma tarde. E, outros. e foi uma tarde inteira. E numa tarde inteira, as pessoas têm uma noção, nós conseguimos. Perder uma tarde inteira! <risos> nós não fizemos 10 segundos de música, não, se calhar. Sim, exato. Nós não chegamos a fazer 10 segundos de música. A cultura também ainda estava é. verde. E, é. e essa é e essa cena que sai em 2014. Tu vês mesmo isso? Tipo, eu olho com filho. Não olho com. com pá, não é vergonha, mas uh, é falta de aprendizagem, falta de conhecimento. Uhum. E em trabalhos muito mais recentes, que esta cena da, da produção. Quando dizem, ah, ok, sou produtor. Pá, sou produtor, mas sou produtor em extensão, porque tenho a noção que há muito trabalho, há muita coisa que tenho que melhorar e há muito que quero aprender também. Ouvindo essas músicas, aquilo em equalização, aquilo está terrível. Mas pronto, foi um primeiro trabalho que. Temos começado de algum sítio, não é? Olhando para trás, opá, olhando para esses trabalhos e para os que faço hoje em dia, que ainda estão longe daquele do nível que quero chegar, uh, mas uh, ajudou-me uh, a perceber, e é preciso também muitas horas, a cena de produtor. Ah, produzir música. Produzir música, tu podes meter... Um, e tenho uma caixa de ritmos, parecida a uma que estava ali ainda há pouco. Acho que fugi, entretanto. Uh, <risos> mas tenho uma caixa de ritmos que posso pôr aqui tudo para o ar, dar um play e uhum. está tudo a tocar. Olha, fiz uma música. Acho que não é isso. A música tem que ter muita caracterização. Tem, tem que ter muitos... Uh, não pode ser previsível. Daqui, tu tens que passar uma mensagem. A música nada mais é do que a transmissão de sensações. E quando, uhum. faz, quando eu estou a fazer música, quando estou a produzir, Uh, eu estou a produzir e eu penso, pá, agora, calma, imagina que tu estás do outro lado e esta música está a tocar, o que é que estás a sentir com isto que está, com estas vibrações todas estão aqui, o que é que isto transmite? E acho que fazer música é isso, é passar uma mensagem essencialmente, percebes? Porque cenas abstratas, bem, acho que isso qualquer um faz, e música, claro, exatamente, música hoje sai, Todos os um ritmo dias. Um ritmo alucinante. Um ritmo alucinante. Boa música. Isso já, entra, <risos> se, já na, se já na altura, há coisa de uns 40 anos atrás também já, já, já havia muita música, não era? Porque também comprava-se os discos de uma maneira diferente. Não é? Sim, mas isso também Completamente vai... diferente. O Filipe estava-me a contar ainda há pouco e eu até deixo o Filipe falar. Aquela, aquela história que me falavas de que a música que é feita hoje em dia não é a mesma música que se fazia há muitos anos atrás. as só já tinha um tempo para... Ah, se, se, repara, hoje em dia a música é muito mais... Hum, Aliás, antes de chegar à música, primeiro temos que começar pelas pessoas. Nós vivemos muito depressa. Sim, Totalmente. 100 anos não é, não, é, não é suficiente. Nós vivemos muito depressa, o nosso dia-a-dia -dia corre muito depressa e, e, e, e acabamos, por não prestar atenção a certas coisas e isso acaba por influenciar a música. A arte Ou, em geral? Sim, exato. É, não só na música, mas mais a música que é um, os meandros onde um movimento. Uhum. Uh, repara... Há 40, 50 anos atrás, tu para fazeres um disco, tu tinhas este talento. Exatamente. E conhecimento assim tu tinhas este talento. Para uma Se tu não tens talento, tu ficas em casa ser... e tu ensaias até tu conseguires chegar onde tu queres ou um mínimo aceitável para que o editor pudesse assinar contigo um, um disco. Uh, hoje em dia, isso está na ponta dos teus doidos. Na ponta dos teus doidos. Nem precisas de umas clanas. Uns fundos metes uns fonezinhos, os, os fones do telemóvel um computador, um, um, computador um software lá um coise, desculpa, é um coisa porque eu não percebo disso <risos> e, tu fazes um <risos> e tu fazes música uhum. só que uh, há 40, 50 anos atrás isso era completamente diferente uh, mas nunca deixou nunca deixou de ter um ter um, um, um gênese do que se vive hoje em dia que foi, por exemplo quando a música disco surgiu as editoras não assinavam as editoras simplesmente não assinavam música disco. Não assinavam. Foi, foi um acaso que... A West End Records, uhum. que, que deve ser, deve ser um, dos, uh, um dos pilhares daquilo que a gente conhece como noite hoje em dia, foi uma grande influência porque foi a única editora que realmente aceitou começar a, a editar essas músicas. Uhum. E depois houve uma grande influência da própria noite em si, da, mov da movida noturna. Foi sítios como o, o Garage, o Loft, o Music Box e o Gallery. Uhum. Foram os primeiros sítios que, movimentaram, a... que movimentaram gente Começaram em quantidade suficiente diz. para criar alguma influência. atenção A Motown continuava a fazer milhões. E a, e a West End Records, a, a música disso que eu fazia centenas vamos lá, não vamos nos enganar. Uh, só que foi um mercado emergente e foi um mercado que era completamente influenciado pela movida noturna. Que era, tu saías da discoteca e ias comprar os discos que tu ouvias na discoteca. Exato, é, exatamente. Que, uh, sai daquela cena de, as pessoas iam perguntar a música da Warehouse. E depois o Warehouse só o House o que é que, que viu, dar, ficou. House music. Exatamente, ah, exatamente. House Music, ok. Exatamente, oh exatamente. Exatamente. Nice o pro, a a própria yeah. Music House, é, é, é antecede um bocadinho esse que era o Ron Hardy, o Ron Hardy, que tocava no Music Box, que já tocava música disco mais acelerada mais acelerada. Não era, não era a Music House, mas já era já, era, já tocava a 125, 126, 127. música é rítmica. Uh, mas isto para ser o que? É. Que é o Astand Records, realmente deu uma outra. Eles foram os primeiros a pôr um, um lado bem instrumental. Ok, ok. Ok, vamos lá ver isso. Boa, foram, boa. Os, foram os primeiros a pôr em disco uma capela. Ok. Isto são coisas que hoje em dia já não se faz. E uma das, coisas, das, curiosidades aqui. Uma das coisas. Uma das coisas que eu acho imensa, imensa piada nos discos é tu comprares um maxi single e tu tes o tema e veras o disco ao contrário e tu tens um dub e tens uma capela. Ou seja, é. discos feitos para passar. Exatamente, é exatamente. Exatamente que é. Tu tens o dub, que é uma versão da música original, que podes ter menos um pouco de voz, podes ter menos um, alguns instrumentos, fica uma música um pouco mais crua, uma música mais direcionada para a pista, uhum. Uhum. e tu até, tu até tens a capela, para, para se estás a tocar um disco antes, tu poderes tocar um pouco da capela, para que as pessoas exatamente. percebam o que é que vem depois. Já com e essa é, intenção... É, pá, e é uma coisa brutal e são versões. Sim. tu não arranjas, tu não, não, não as consegues ah, arranjar não, não existe no mercado de exatamente Exato. esta coisa que é, é, é curiosidade aqui do... Os Heróis do Mar tem a música... Os é Heróis do Mar se não, não estão em erro Paixão sim, sim. quando lançaram essa música aí eu vi isto, no, pá, vi isto no comentário os gajos exigiram à editora que para lançar tinha que ser com maxi single era um disco, percebes? Uhum. só com uma música, e porquê? porque uh, os gajos eram uns lunáticos uh, o... Ser um maxi-single tinha mais espaço para gravar. Para, os para, para os graves saírem de maior qualidade. Ah. Se fosse um single normal... A uh, espiral do disco sim, não sim, sim. também necessário para se sentirem os graves. E os gajos geram esse e a editora nunca soube porquê. Os gajos depois em comentário explicam porque criam um, um disco maxi-single com uma música só. Para terem mais qualidade dos graves. Por acaso isso é... é... isso é... uau! Já são, já são, já são, já são, isso é uma vertente mais técnica dos discos, porque realmente... Uou, se tu puseres um, é é. é. um disco de é Se tu puseres um disco de é Se tu puseres um disco de é sem as clonas estarem ligadas, tu ouves... Tu ouves música. Exato, tu ouves a música adequada. Tu ouves muito agudo, muito, um bocadinho um, um de médio, exatamente. Porque, é, porque o, o espaço que o grave ocupa no disco é muito maior do que um, um agudo. E então, o que é que, é, o que, é, o que, é que a indústria se apercebeu? Que quanto mais agudo é o som, mais conseguem, mais som conseguem gravar mais num disco, exatamente. É e depois, colocar, exatamente. E por isso é que às vezes é um bocadinho complicado por um geradisco que quiser trabalhar porque precisas de um, de um, de um amplificador fono, porque é exatamente o, faz exatamente o inverso, que é tu gravas uh, agudo, gravas agudo, médio e grave, e depois tu tens o pré-amp que faz grave, médio e agudo, ou seja, é, é praticamente qualquer coisa assim deste um exatamente, um X. exatamente que é para aquilo que tu ouves, não deixe que não há aquilo que sai nas colunas o, o, o trabalho do Prampa é, é exatamente isso. Uau. e É é, é engraçado. É engraçado Curiosidades, muitas curiosidades. Vamos voltar ao passado, que é uma coisa que aqui o Felipe oh. estava a dizer que a gente não pode falar. Porque isto há muita coisa que se diga, o passado. E como é que era o, o, o não, início era mais o da passado. vossa carreira. Exatamente, era é? mais o meu passado pessoal. Estamos, estamos a falar de 19 anos de carreira. Mais coisa, menos coisa. Sim. E estamos a falar de... 11 12, 11, 12, 12, portanto, 2002, 2009, e ambos passaram pelo molho, mas antes disso, o que é que vocês faziam? Olha, eu vou começar a contar, se calhar, de eu, para me situar na minha vida, ou seja, os anos em que as coisas aconteceram, é um bocadinho difícil, mas posso dizer que quando era miúdo, pai, 8, 9 anos, tenho um tio que já faleceu, e ele, ele ia muito ao Bacará, que é hoje em dia é o Cozinho da Madeira, o Copacabana, era o okay. um bacará. bacará. Ou seja, ele adorava música eletrónica da altura. E ele ofereceu-me um, um CD que é o Turn of The Bass, se não me engano é o volume 19 ou 20. E que só recentemente eu percebi que eu ouvi ele, eu ouvi e eu, eu, eu, eu sentia-me feliz quando os meus pais saíam de casa. E eu ia para a paralhagem sozinho <risos> e ficava ali, e deliciava-me para ouvir aquilo, e ficava ali, tipo, solzinho. Homem, oh, um gajo com 8, 9 anos, nem, nem tem noção do, que é, do que, que é o mundo da noite e o que é que se pode fazer à noite com uma sequência de dança, percebes? E transmitia muito estar ali, portanto, se calhar comecei. Depois, numa fase, uh, sei lá, 13, 14... Já ouvi na adolescência, início da adolescência, já... Sim, mas mais, Pronto, e falava-me aqui em ali, ouf. Ouf pensa de Backstreet. pensa pop da altura. Exato, exato, hoje em dia. Claro. De hoje em dia Coisas é que vias na MTV, portanto. Exatamente. exatamente. E eu gravava. O meu pai a minha irmã tinha o um microfone, gostava de cantar. Não, não seguia nenhuma parte, seguia uma vertente <risos> musical, mas gostava, gostava de falar e cantar. E uh, eu gravava diretamente a televisão para uma casseta, as músicas que eu gostava. Ok, exato. E depois eu vi é que um Mixtape? fazia uma um mixtape? E começou aí. Olha, rebentei imensos giradiscos do meu pai. Eu, pá. Volta e meia, o uh, que é que me a paralelagem? Eu para lá para os discos dele, tal, tal, tal, se arranjar aqui, e eu comentei um, come acho, acho que o bichinho começa aí. Antes disto, só para voltar ainda mais atrás, antes da minha existência, o meu pai também, quando chega à Madeira, Os anos 70, era de disco-jogging também. Claro. O teu que, pai? Que, claro ok. Que, muito okay. mais amadora. Ele tinha as suas duas aprendizagens, fazia. Casamentos, aniversários. Tem algum nome artístico ou não isso? Não, não, não. não, não, não, não, não, não é, era a cena de passar a música nas festas. Ok, exatamente. E eu, não é responsável por isso. indiretamente tem-me é transmitido essa paixão pela música. É. Percebes? Boa! E, e começa aí, depois evolui, esta fase que já contei, depois evolui em uh, festas num, numa amiga, era eu, a minha irmã, e uma amiga. Nós íamos para cá ver essa amiga, Ação na para altura... Ah, claro. <risos> Não, mas olha, mas íamos para lá. Isto é, é curioso porque, na altura, ter quem tinha um rádio com um cassete de CD... Ah, sim, e... sim, é, pá, sim. isso sim, já sim. era uma cena de 2050. Já estava tá em 2050. Nós tínhamos um, ela wow. tinha outro. O que é que eu fazia? Hum, os hum, dois... Hum, dois hum. Prolei ao mesmo tempo. Aqui tínhamos os E fazíamos ah, uma festa. Porque Saiu aqui, um... <risos> E lindo, lindo, lindo. está E é uma festa para duas pessoas, contando comigo qual? Claro. E começa, se calhar, começa aí. Depois, interessante, vou para a escola, em Santa Cruz. Uhum. Já havia, cena cena das Rádio Escola. S ah, sim, sim, sim. Já havia, havia. já, já. já. E era uma cena em que se faziam as Era No início também. Era, ah, é, sim, eram sim. 50 escudos para dedicar a música Y à Individua X. É pá, cobrava-se, portanto. Claro, claro. Era um negócio milionário, um negócio milionário. E os bailes, pá? Os bailes de escola... Sim, mas isso é a evolução. começa na rádio de escola, pá, trazia umas músicas de casa. Estudei, tinha em casa. Sim, sim, sim. Estar aqui, na hora do intervalo, a pôr música para as pessoas. Isto é mesmo fixe, Isto é fixe, exato. Isto é, pá, gosto deste. Pôs a ser nível ali para os bailes, o baile de Natal, as férias, não sei de quê, tinha que haver aquele baile. É o baile aquilo... fim de período. As pessoas entravam, passava uma hora tinha tinham que sair. Gesagt... Para limpar o chão. Era preciso <risos> passar umas vergonhas no chão. Era preciso passar umas vergonhas no chão. <risos> Exatamente, e comecei aí, percebes? Depois. Wow. Uau! Uh... Depois passei para. Entrei num concurso, para em 2004, 5, não sei. Uh... Num concurso de jazz sai daí tenho um fui, fui trabalhar para uma discoteca, discoteca, um mestre que diz é uma discoteca na altura, sim, sim. Era, muito que teca, era uma discoteca. Sim, o maestro, uma... o maestro foi, um, foi responsável por, uma, por grande parte da movida noturna em Machique. Exato, valia uma altura que, no, que pegava No, no, no mesmo início, no início dos anos 2000. É... <risos> Sério. Isso, é uma coisa, isso é uma coisa que eu acho que todos nós temos, temos noção que é antes havia muito mais em grande Est quantidade sim, e com não. mais qualidade. Porque as pessoas Est uh, uh, ouviam. Tu, é, é existia aquela música de altura e que toda a gente saía à noite conseguia ouvir. Se não é hoje em dia que tu estás numa casa em que as pessoas sabem que a música que toca lá é numa frente mais eletrónica e vão pedir uma música, tipo, nada a ver, as pessoas não respeitam. Um Sim, sim, antigamente. E as pessoas, tipo, ouviam, as pessoas respeitavam e saíam à noite para dançar aquilo, não é... Antigamente o disco O era do disco Joker. O disco que era visto como alguém que desceu a terra e com um dom para tocar música para as pessoas. E as pessoas simplesmente respeitavam isso. E eu recordo-me quando vi os primeiros discos jockeys a tocar, Tipo, só o facto de, de me aproximar deles e eu já, já tremei. Já ficavas nervoso. E eu ficava nervoso só exatamente. de ver aquilo que eles estavam a fazer. Uh, quanto mais se quer-lhe dirigir a palavra. Dirigir-lhe a palavra. Homem, oh, tu és louco. Queres e a perder HG a vida? Queres perder a vida? vida? <risos> Falar com o disco choque O que é que já se vê? Quando hoje em dia isso é. Sim, é Olha, meta, mas olha. cachês! É um bocado é que... é Olha, tenho aqui a pan! Perdei-se muito o respeito. Ui. Desculpa, desculpa se não, se não. não me interrompe, ah, É interrompe-se, continuou. Eu, entretanto, perdi, mas uh, if, estás a falar nisso. O João aconteceu, aconteceu comigo. Eu estava a tocar numa casa. Uh, não tem muito tempo, deve ter para aí uns dois anos. E o gajo sempre ali, olha, a música, tá é boa. A música é que o gajo estava tá a pedir era boa. Só que eu, eu disse: olha, uh, pá, tem calma, se ceder, depois passo. Exato. Cheguei... Fazer sentido, claro. Exatamente. E eu vou uma parte da noite. O gajo estava... É, é. E eu ligarei nos fones. Assim, mas mesmo assim. Queres vir para aqui? Estás à vontade. Queres, queres... Ah, porque as pessoas têm que responder. É complicado claro. É complicado. É, é para é, tá, a música sou é, eu, não é? É constrangedor chegar Olha, a isto. Vem cá e... É constrangedor a chegar a isto, Fondes mas disso. isso é o um... Queres vir para aqui? Estás à vontade. Isso é o prato do dia para qualquer disco choque hoje em dia. Uh, lamentavelmente. Sou muito mau. O não. público mais. Não, não tem respeito agora? Sim, aliás. sim. Muito. Muita, muita coisa mudou. Sim. No não, no continua geral continua, da continua da o continuar percurso, percurso, sim. Sim. <risos> sim. Depois. Uh, fui para o maestro, inicialmente. Uh, entrei numa fase boa e depois apanhei uma fase má. Que tive que começar a mudar a minha seleção musical porque, entretanto, aqui houve mudança um de donos e perdeu-se aquilo que era a noite da house music. A uh, música de dança uh, acabou. E como sou eu para manter -o este sonho vivo, percebes? Uhum. Tive que me adaptar à claro. realidade para poder manter uh, um trabalho. E, e sim, hoje em dia as pessoas, se calhar, conhecem ou não, mas as que me conhecem e veem onde é que eu estou e o que é que eu faço, eu antes disto tudo, pá, sem vergonha nenhuma, já passei a música brasileira, já passei claro. a música latina, já passei. A Tivemos a música que, comer, um Tive que, que comer muito para, mas sempre para. Tentando, sempre com foco, que é, pá, calma, isto está a acontecer, tens que um fazer isto. Um dia, um, um dia ainda vais ter vais... liberdade para tal. Isso. Claro. Sim, mas é... Eu vou-te vou, vou voltar você. a interromper, Nelson, porque sinto que é mesmo preciso. É isto que ele está a falar, que é fundamental um disco que ter. Repara, que é, aqui que tu estás a fazer, não determina para onde tu queres ir. Claro. Repara? Compreendo. exatamente e um e o, o, o problema um dos problemas mais graves dos discos jocas de hoje em dia é isso mesmo é onde eles estão é onde eles querem ficar acomodam-se é, exatamente eles acomodam-se percebes? não há um objetivo é Tu sabes que hoje estás assim para depois amanhã estar de outra forma. Uhum. No, isso não existe. É, hoje eu estou assim, amanhã vou estar assim, daqui assim, a um ano vou estar assim, daqui a 10 anos vamos estar assim. E, de, e aí não e há. Torna-se rotineiro quase. Depois. Na arte, isto não pode existir. Quarto, depois, não. Não, não, não, não. não. não continuou. Continua. Vamos a isso. Vamos. E após o um grande percurso destes anos, uh, 2012. Foi o ano que definitivamente a minha vida mudou para sempre. 2012, uh, e o Filipe é um grande responsável por isso, uh, em 2012 eu vejo um concurso o uh, um concurso do Molho e eu não conhecia ninguém. Às vezes as pessoas uh, dizem ah, oh, mas este é DJ toca aqui, toca ali, conhece x ou y. Isso não é verdade. Isso não é verdade E falo por mim, porque eu vi o concurso que a minha cena sempre foi chegar à noite do Funchal e, e, e tocar numa casa no Funchal, que era uhum. onde se via a melhor música que era onde eu queria estar. Claro. E em 2012 vejo esse concurso uh, e disse, olha, não perco nada, vou me inscrever nisto. Escrevendo ligar ok, olha, tens uma atuação, sessão, auditoria, os gajos que te vão ver para o concurso, dia X. Chego lá, é o Sr. Filipe, uh, e depois tinha mais agora, alguém. O Aron uh, um dos Gerodes. É, Vê lá. Exatamente. Eu o Filipe e o Papo, que não conheço. Depois comecei a tocar, passo isto, tudo, duas, três sessões. Uhum. E o Filipe tu vais, olha, uh, olha, bom suco, tu tocaste, assim, sei assim o e, Recordo, olha, o o e, e olha por que é. O que é que aconteceu? Esse concurso, que depois a cena de uma barraca, uh, acabou. <risos> não, não, não houve final. Uh, e depois convidaram-me, sem ganhar o concurso, para trabalhar. Portanto, e o já tinhas deu, assegurado logo o não, tempo. Não, mas eu não achei que me Convidaram-me para ir tocar para o molho. E para mas e o concurso? O concurso acabou. Ah, mas já está. Já está. Esquece, e, f, e fui aí. E, é, e, é, e o Felipe depois, só me conheci o Felipe. O Felipe apoiou o nisso E o Filipe abriu me tipo, a porta para eu... Pá, para, entrar para cresceres e, para e, entrar e estares aí. Queria, e já te, claro. te em quase todas as casas. Agora sim, sim. Agora, quer dizer, agora são muito menos do, do, do, do que então. Agora é só mesmo é... em casa. É, agora é só mesmo em é casa. Agora... Não, mas sim. Mas, uh, mas olho para trás e orgulho-me do, do, do meu percurso. Porque lá está. Eu não, não conheci ninguém. e uh, Aquilo que eu acreditava e aquela vontade de querer uh, uh -huh. fazer fez com que eu fosse conhecendo as pessoas necessárias para chegar uh, onde estou. E portanto, é possível sem tu se seres um amigo ou se seres uh, primo Exato. que o gajo Ah, Porque o pai dele conhece o fulano e nem sei o quê. E o pai dele vai falar com ele para lhe ir para Não um é música. assim. Pronto. A música é verdadeira. Quando há -se sentimento e quando o trabalho, quando as pessoas esforçam-se para tentar uh, chegar a algum... As cenas acontecem, percebes? E é uma questão de tempo. E eu, pá... Muito fixe. É Muito fixe. É muito importante nós nos orgulharmos do nosso passado. Exatamente. E antes de falarmos aqui do, do, do percurso também do Filipe, eu quero aproveitar para dizer que o Relampada tem um Patreon. Não é verdade, agora para todos vós que gostam daquilo que fazemos cá na Relampada e que gostam daquilo da nossa, da, da, do espaço representativo que nós, que nós estamos a dar à cultura da Madeira e que passa pela Ilha da Madeira, agora podem-nos apoiar com apenas um euro. Um euro por mês. Um euro por mês é um café, ou dois cafés, que agora há sítios aí que é mais de um euro. Sim, um sim, café. Sim. Uh, o café Eu está cada um vez a aumentar, portanto, bom. por apenas um euro podem apoiar a Relampada, ou se quiserem apoiar mais, também têm direito a conteúdo exclusivo. Portanto, para mais informações, uh, patreon.com barra relampada. Filipe, uh, portanto, desde 2009... O teu percurso começou por um molho, mas antes disso também deve ter começar por alguma vida. coisa. E também queria uh, aproveitar para, que, uh, para, para te dizer e perguntar, para além do teu percurso, uh, eu queria que também me um, dissesses: porquê os, os vinis? Porquê esta loucura e esta colação que já vem em quantos? Já vai em da, da, mil. Da, da, da... Apá, eu tenho cerca de mil e cem discos listados no. Mil e cem discos. No Disco Augusto, Mas tenho, tenho. Eu julgo que ter mais uns 150 a 200 ainda por listar. Por listar. Porque vistar. não há. Apá, acaba por não haver tempo e são discos aos quais eu não grande importância. Mas vamos começar. Exatamente. Começa pelo princípio lá. Pelo princípio. Primeiro contacto que eu tive com a música. Uh, casa do meu avô. Gira discos do uma twig. Falecido. Uh, tocava guitarra numa banda uh, Era o furo das mulheres <risos> e, uh... Qual era o nome o... da banda? Não, eu não, eu não, me recordo, não, não, não, não me recordo, não me recordo Fui a minha tia que depois me contou muitos anos depois Que realmente o gira-discos era do meu tio E ele okay. tocava numa banda e eu é sério? É, pá, finalmente consigo ter um familiar a quem eu possa dizer Ah, mas tinha um tio que... <risos> gira-discos do meu tio Coleção de discos dele, uhum. na altura Herdada para o meu tio Carlos uh, Discos mais importantes, logo à cabeça Uh, laid Back, uh, White Horse back. Wow. White Horse de um lado uh, Sunshine Reggae do outro Sunshine Reggae era obrigatório Mas era o White Horse que me um, Despertava aquela coisa que era Dava o tubo chique não, não, não. Aqueles sintesiadores eu, eu achei muita piada aqui Um, um disco de breakdance Que lá havia uh, Com party people You know it's ah, psh, Aquelas músicas de <risos> B-Boys. B-Boys, Grande Master Flash. E fior, eu não vou cantar que não tenho jeito nenhum. Uh, o tempo passou e eu sempre fui eu vendo essa... esses discos, até porque o, o, o, o meu tio não deu segmento à coleção, nem nada que se mas uh, Música lá em casa. Uh, na, na casa onde eu vivi, eu, eu venho de uma família pobre de gala. Uh, nós tínhamos um rádio, mas era um rádio. Não havia aquela de cacetes, nem havia claro. cala tudo de CDs. Era rádio, é uma, telefonia. Uma, telefonia, uma telefonia, e era exatamente. o que tocava na rádio. Era aquilo que soube. A minha mãe era verdadeira. Eu brincava lá no terreiro de casa e era aquilo que tocava na rádio. A rádio Palmeiro o pai e era isso que eu ouvia. Claro. Ponto. Uh, entretanto cresci, cheguei ali ao quinto ano, comecei a, a, a, a escola básica. E aí já comecei a tomar contato com a rádio escola. Comecei e... Novamente Rádio Escola. teve um papel fundamental na altura e eu acho que é uma, é uma tremenda pena isso não haver é hoje em dia porque é uma base de, de influência para os miúdos, os miúdos hoje em dia as influências são é as músicas do Instagram. Do TikTok? Do TikTok yeah, e o top 25 da RFM e o top 25 do Spotify. Uhum. E é, a mais, mais que isso. a mais que isso. A que hoje em dia está ao alcance dos dedos, as pessoas só têm que se esforçar um bocadinho e não comer só aquilo que lhes dão. Exatamente. O contacto é feito aí, na escola, eu, eu eu comecei a fazer alguns intervalos, e, pá, aquilo era brutal, e usava sedas que nem eram meus. Eu lembro-me, na altura, uh, a minha tia comprou uma aparelhagem, uma Maxwell, que tinha um leitor de sedas e uma cassete era aquelas antigas assim, anda móvel, estás a ver? Um, um, um, um, um monobloco por ali abaixo. E eu pedi um CD emprestado que era Prodigy the Fat of the Land, caranguejo na capa. Pedi um amigo Prodigy. meu do Conheço. Pedi um amigo meu do Conheço. É pá, fui quase duas semanas para convencer a levar aquele CD a casa. Verdade. E <risos> é, ele lá mesmo. emprestou. Ele lá emprestou. E eu levei um dedo e trouxe no outro. Tradicionalmente aqui, já gravei a minha cassete. Certinho. Palavra... Só veio a cassete quando ia à casa do meu avô, que era onde estava a aparelhagem da minha tia. Exatamente. Era lá que eu ouvi e só muito mais tarde, é que teve um rádio com cassete lá em casa, mas já estava... Já, tava, já era muito depois disso. Ouvi o top Mosh tudo o que dava na rádio, influência, bola, zero. Aquelas pequenas influências dos giradiscos do Matheus e dos discos que ele tem. Uh, depois disso, eu começo uh, a trabalhar à noite. Começo a trabalhar à noite com 16 anos no 4 Bar Água de Pena, um local é. lendário. Estamos a falar ah, de um é sítio. Bem, verdade. Estamos a falar de um sítio que abria, que abria às 11 e às 10 e 30 tinha filha para entrar. Portanto, só para vocês perceberem o nível da, da coisa, musicalmente não era grande espingarda, mas movia muitas pessoas. Uh, comecei a trabalhar à noite, a recolher copos, a limpar casas de banho no fim da noite. Pronto. No Pronto. Uh, e foi aí que comecei a ter contacto com a noite. Era uma, era uma noite não tão, tão dura como a do funchal porque era uma noite que terminava às 4 da manhã. Uh, Ainda conseguíamos trabalhar com pessoas sérias, as pessoas, estamos a falar de 11h30, meia-noite ter a casa cheia e as pessoas ainda estarem lúcidas Claro, exatamente. Era sempre exatamente. Positivo. E pronto, óbvio, olhava para a cabine, via o, vi o disco que eu ia trabalhar e eu ficava completamente maravilhado com aquilo. Houve um dia que veio o DJ Di Carlo, nunca me esqueço, Di Carlo, ele tocava na varanda, ali assim um canto e ele estava a trabalhar com dois giradiscos. E eu olhei para aquilo e era assim, meu Deus, o que é que este homem está aqui a fazer que eu já sei, eu sei que que é um mistérios disco. são estas? Como assim? isso é que é um que é disco. Eu sei que é um disco. Já tinha Sim. mexido em discos, já tinha ouvido discos, mas como é que ele passa de uma para a outra? O que é que está a acontecer aqui? E pronto, realmente. Houve esse interesse. É óbvio que não tinha gira-discos, não tinha nada. Nem tinha discos, nem, nem <risos> tinha um Ródigo com K7-5 a ver lá. <risos> exato, Quanto exato. mais Portanto, pensar... Portanto, era um mundo completamente Exatamente. novo à tua espera para tu experimentares Comprores e, e descobrires tudo. 100% novo. Hum, depois, entretanto, eu e uns amigos, nós, nós tínhamos um, um deles tinha uma casa de um, de um familiar falecido que tinha um grande bar de Silviado a cobrir a casa, e nós dissemos, nós vamos limpar isto tudo e vamos começar a fazer festas aqui. Nós fomos lá, dois dias, limpar bumba, bumba, bumba. eu, ba, eu ba, acho ba, que nunca ouvi Dion, ninguém limpa Dion, a limpar silvado com vontade, como tinhas na altura. Dion, se estás a ouvir isto, sagradas festas que nós fizemos ali. Uh, nós limpamos aquilo tudo, nós tínhamos um amigo, que era o João, o Passarinho, que tinha, já tinha uma numarco, e uns, uns Stanton, uns leitores de cds, com o atraso do Q-Point quase um segundo. Uma -se. coisa. Não brutal. Não, não, não, não, já era, já era individual. Ah. E eu nem, sabia. eu nem sabia o que é que fazia o Q e o Play. Eu sei que carregava num botão e carregava no outro. E dizia, pá, mas aqui é música anda, Depois aqui volta para trás. é <risos> pá, mas o que é isto? <risos> e então, aqui depois lá as festas começaram a ser feitas. Um enorme sucesso, filhas de carros para lá chegar. 70, wow. 80, 100 pessoas naquelas festas. Uma coisa Uma coisa brutal, despetada. Vé, foi uma coisa, um feito, na altura, um feito, sim, sim, ali ao lado, lá no, no chão em Brita que nós improvisamos, sim, casa de banho, tinha tudo, tinha colunas, tinha tudo. E dizia, ah, pá, deixa-me lá para o deixa eu deixei-me lá para o Musk. E eles diziam, pá, só sabes lá o que é isto, nem, nem sabes para que é que isto serve. E eu disse, está ah, ok, um dia vamos de lá chegar. Tu tentaste e tentaste, tentaste Em 2002, 2003, não estou em erro, a minha prima casou. A minha prima casou e ela sabia que eu gostava muito de mexer naquelas coisas e patati, patatá. E ela disse, olha filho, não que já disco lá no, no casamento? E, e os disse, olhos ficaram assim. E eu disse, é agora. É agora. Ah. Pedi o equipamento todo emprestado ao João, passarei, passarinho. João, se estás a ver este obrigado do fundo do coração, isso foi o modo que eu precisava. João, um grande abraço. <risos> a malta está completamente ti, não agradecida. Não filme hoje em dia. <risos> E eu lá fui fazer o casamento, foi a primeira vez que eu, que eu tenho ideia de pôr música com pessoas à minha frente. Uhum. A dançar minimamente, porque a minha técnica era zero, gosto musical pior ainda, eu tocava aquilo que realmente na altura sou veiga. Uh, gravei uns CDs na escola, no computador da escola, porque nem computador e tinha na altura, vê lá. E, e pronto, isso foi a primeira vez que eu tenho uma recordação de estar a por música para pessoas. O tempo passou e eu entretanto comprei um computador já muito, já muito tarde, muito tarde, muito tarde já todos os meus amigos tinham computadores todos os meus, já estavam em 2050 e eu ainda estava em 1970 uh, comprei um computador, instalei o virtual DJ logo, claro, a primeira exato, coisa exato. a fazer uh, misturas em casa lá com uma plana toda ah. reventada <risos> e comecei a fazer as minhas misturas e depois realmente pronto lá na escola continuava a fazer a, a parte da rádio escola, já conseguia lá fazer um uns mini-mixes, uns mini-mixes, por assim dizer, e, uh, e depois a uh, oportunidade realmente de pôr que numa discoteca surgiu naquele eterno a casa que eu penso que acontece a quase toda a gente, que foi. O André Sac na altura era disco no 4 Bar e eu lá trabalhava, uh, queria muito tirar uma festa na Calheta com o Pito D'Azucco, promotor uh, catedral da Noite Madeirense, o Vespas, e ele queria a força lá ir. E eu, Obviamente tinha que ir trabalhar. E, uh, e ele acabou por se zangar com o pai. Ele disse, ah, não, não, hoje não vou para música, blá blá blá Zerpou. Zerpou. Uh, quem é que ficou lá? O patrão olhou para mim, sabia que eu no início da noite ia lá para lá mexer na filha. Ele disse, vai Filipe amigo, tu amanhã... Entras em ação. E eu, epá, já comecei a suar. esta? nessa noite? Freeze. Não, não, não, não, não dormi não, nada. Suores pá, pá pá pá Gravei, gravei aqueles 10, 15 a de uma sequência musical que eu já sabia que era padrão da casa que realmente funcionava. Exato. Uh, e, desse, e nessa noite, eu fiz a noite como disse que eu disse, nunca mais volto para trás de um balcão e hum, nunca mais volto a esse aí. Segui caminho, fui, acabei no Maestro também. Fui lá residente três semanas. onde um o patrão dizia, o patrão aqui estava cheio de gente a dançar, e lá pum, pum pum pum apurados na altura uhum. africanismo, mob singular é, dessa altura, é, as pessoas lá dançaram é. e o patrão chegava sempre lá assim é pá, fogo Filipe, isto ainda não está bom, isto ainda não está bom e houve um dia que aquele enchei-me e disse olha não está bom, olha então não venho mais muito dinheirinho, fazer as nossas contas e acabou-se e assim fui depois a seguir em 2006 juntei-me a um, uma malta amiga do conheço, o Roberto Chaves o Nando Chaves sim, sim, e por aí fora o Paulo Chaves, o Goltrix e eles montaram um projeto que era uma barraca para andar aí nos arraiais e eu, vamos embora, de cabeça lá para dentro, arraiais aqui e ali, acolá, a por a música que eu conhecia, a música latina, toda a porcaria que tu possa passar. Para... Valia tudo, menos arrancar a olhos. A é, é triste de verdade é essa. E, e as coisas foram-se proporcionando, até que depois o projeto, o projeto acabou. Uh, e o Roberto Chaves foi convidado uh, para fazer parte da, da, da gerência do, do molho. Uh, ele foi para lá, o Hernandes era a, era a pessoa que tratava da parte da música e era preciso mais um disco que hockey para fazer uma segunda pista e o Roberto lembrou-se de mim, que tinha colaborado com ele exato, e, exato. E, uh, e ele disse ao Hernandes que conhecia uma pessoa, o, o Hernandes telefonou, nunca me esqueço, estava em casa, nós estávamos com obras lá em casa e o telefone toca quando o eu não conheço, sim! Ele lá ah, oh, é o Felipe, sim, sim, aqui é o Hernandes, e eu já começo. Hern Hernandes? Hã? Hã? <risos> Ah, uh, é. sim, sim, sim, sim. E lá era por causa aqui do Roberto ti que nós estávamos à procura de um disco show aqui é para aqui para o molho, e eu, molho? Siga para bingo. Uh, uh, ah, consegues ficar a falar connosco? E eu, sim, sim, claro, claro, claro. Amanhã? E eu, sim, sim, não há problema. E para me de conduzir até o funchal e eu ia tipo, não, não, isto não está a acontecer. Isto não está a acontecer, isto <risos> não está a acontecer. acontecer. Sob o elevador do molho, passo o passei desse e olho lá para dentro e disse, é pá, fogo, não acredito que isto, que isto está a acontecer, não acredito. <risos> Fui falei com o Hernandes, o Hernandes foi super, super cordial e acordamos de a fazer lá algumas noites, abrimos aqui em abril de 2009, nunca vou-me esquecer. Uh, pá, e as primeiras noites foram sempre terríveis, mas que é terrível, pista cheia, a fazer as coisas mais erradas que podiam haver à face da terra, mas era a pista cheia, era aquilo que, que eu achava que estava certo. E eu recordo-me de um dia chegar ao pai do Hernandes e dizer é Hernandes, veio a grande noite, aquilo que teve sempre cheio ele disse é pá, veio Filipe, olha o tamanho, hoje, estavas impecável e eu, ah, wow, obrigado, impecável para ir para o Camaleão Ui! Que era um bocadinho de na altura Ui. Uh, E eu nunca vou me esquecer dessa noite porque foi, foi muito importante cruzar-me com o Hernandes porque, porque, porque ele foi a pessoa que realmente me fez perceber o, o porquê das coisas, e, a, e a, que havia mais música que se podia ouvir sem ser aquela que tocava na rádio, que podia diferir de, um, de uma pista principal numa discoteca e ele na altura foi a pessoa que me indicou o disco sound ele disse, olha começa por ouvir Dimitri from Paris, ele tem grandes coletâneas é, é, é por aí que deves começar, e foi por aí que eu comecei, lembro-me... E, tenho... e começaste eu não... a tua colação não, volta não, não, dessa altura não, foi não, curiosamente não, curiosamente não, curiosamente não Uh, nós estamos a falar de 2009, eu nem diz que tenha, não. Não tinha rigorosamente nada. Eu tinha um computador aqui que ir aos pecados e, e, e gravava CDs para tocar uns CDJ800 e era tudo gravado ali no computador. Uhum. Uhum. E, e, e pronto, e realmente comecei a ouvir outras coisas e comecei a, tipo, a refinar um bocadinho mais o um meu gosto. E, uh, e nós, houve um dia que nós não tínhamos equipamento para trabalhar e eu tive que usar uns giradiscos com com um emulador, um, um torque que o Paulo Alex na altura me emprestou, o X, obrigado, ele emprestou-me um emulador e eu usei, usei os giradiscos, os timecodes e nem sabia como é que aquilo funcionava, eu só começava a uma, parava a outra, era um bocadinho tudo muito novo para mim e depois acabei por começar a usar algumas vezes aquele e disse, olha, pois, realmente isto faz algum este sentido. funciona, exatamente. Isto funciona. Fui à FNAC comprei os meus dois primeiros discos, foi Bebel Gilberto e Seu Jorge, tanto é um bom. como o outro são discos que hoje em dia Pouco ou nada isso, mas na altura foi preciso dar esse moto. Mas estão lá! Sim, sim, sim, estão, estão lá. lá, estão lá, estão, lá, estão os estão, estão impecáveis com a sua capinha de plástico e tudo mais. Muito bem. Uh, e depois daí para a frente, fui sempre num, fui comprando discos praticamente, sempre, comprei alguns lotes coisa que não se deve fazer, senão depois tu acabas por comprar 100, 150 discos <risos> <risos> vais aproveitar 10, 15, 20 e, e a coleção foi crescendo em 2013, em 2013 o molho fecha e eu estava num, numa fase descendente de, de, do DJ, já não achava piada aquilo e curiosamente foi os discos que me voltaram a é trazer a trazer a chama. Exatamente. Porque repara, tu fazes uma sessão de 4 horas de, de discos com CDs ou com é uma coisa. Tu fazes uma sessão com 4 horas a tocar discos, é completamente diferente. A dinâmica de trabalho é outra. Sim, tu, tu não olhas. É romântico quase. Tu não olhas para uma lista. Há um ritual. há um ritual. um ritual, exatamente. Tu puxas os discos, tu tiras os discos da capa, tu pões a tocar de um De certo hora. modo é o teu live act. Sim, sim. Estás sim, a ver. sim. Exatamente. Não é Todo um... é, é, é mais assim, Pão. eu isso sei, sei o que é que ele está a agradecer, mas é, é, um... é aquilo que transmite. Portanto, é, é, e, e, e acho que eu acho que toda a gente que está numa pista de dança e está a curtir o som também gosta de ver o DJ não curtir. Eu não sou... Atenção, eu não, curtir. Não, não, eu, não, eu não sou apologista do ah não, os, os discos é que são, porque repara, hum. O disco que até pode estar a usar dois telefones com o Spotify ligados a uma mesa de mistura ou diretamente às pessoas. Mas clãs. fizeram um bom trabalho? É, pá. Se, ele, claro, uma, se a seleção musical dele for boa, corpo, ah, tá tudo já, está certo. já está a fazer o trabalho. Palmas, palmas, palmas. Pá, tem, tem muito a ver com, com uma escolha pessoal, percebes? Porque os discos, infelizmente, ocupam-te um espaço grande na vida. Exatamente. Ocupam-te um espaço físico, ocupam-te um espaço na tua carteira, que é muito grande, e que ao fim e ao cabo aquilo acaba por ser só prejuízo, é só prejuízo, é só prejuízo. Mas tu tens, eu, eu não tenho tocado, mas tenho comprado discos regularmente. Nesses meses comprei os meus discos. E por falar em discos, tens dois aí? Sim. Queres passar já essa parte? porque esses dois discos para nós, sim, sim, sim, para nós passarmos aqui... ao joguinho e terminarmos o esta nossa claro, grande lampada? Aqui... desses discos. Eu tenho aqui, bem, MFSB, uh, Love is the Message. Para mostra corra, ali, para mostra para MFSB. Grande cabo. Love is the message. Isto foi, um, foi provavelmente um, um dos judiscos pioneiros do movimento, do movimento do Disco Sound. Isto foi um. Foi um, um, um disco anti-guerra, veio no fim da, da guerra do Vietnã, um, okay. deixou deixo marcas profundas na, na América, uh, tanto que se tu reparares aqui na capa, há aqui uma menção de uma swastika. Exatamente. Uh, o, o, o tema é a guerra e isto é no, no fundo o um, um enho ou um o amor. Love is the message. Love is the message. Uh, foi um disco marcante, foi isto, isto, ainda, hoje é um, ainda hoje é um weekend de, de qualquer pessoa que se movimente no espectro da música okay. disco, é, um, é, é, essencial, é essencial. Depois tem aqui Todd oh, Taires Todd oh, oh, oh. Tires, grande amigo grande, grande, grande influência do, do Nelson, Todd, Tires. Todd, Tires. Todd Tires. Tires. este disco trouxe este disco porquê? Porque isto são edits, tem sido muito aquilo que eu tenho focado, que são versões com novos arranjos ou em que se reteram pequenas partes em que o artista acha que não tem necessariamente de estar ali. Uhum. Mas estamos a falar de um, de um disco que tem desde Roxy Miesi. Oh, tem WAM um, aí também. Tem WAM. Um, um, um. Dolly Parton. Uh, tem, tem Kissy and the Sunshine Band, a Mirror Buggy Man, que é um tema brutal. Brutal. Uh, e, é, e, e este é para mostrar o quê? É, é para mostrar que nós, discos que jockeys, conseguimos nos mover pelos espectros musicais. Extensos. Variados, Sim. Sim. mais variados. Eu acho que isso é, é o que não acontece. É isso mesmo: é, é nós tentarmos sempre abranger o, o espectro musical e tentar. Uh, sempre absorver coisas de todos os estilos, porque existem coisas boas nos mais variados estilos. Eu tenho, por exemplo, um, um ritual, chamemos-lhe assim, que é, eu sempre vou dormir, eu ponho sempre música clássica, sempre. Ah, sempre. música clássica, ok, eu, boa. Eu ponho o, o telemóvel uh, virado, ok, e ouço boa música clássica, porque aquilo eu acho que, aquilo, uh, de alguma forma, eu quando estou no estúdio, aquela influência vai surgir das cenas que tu consomes e consumir, Uh, muitos estilos de música, boas em boas em tantos estilos, isso depois reflete-se uh, naquela mensagem que queres transmitir, que é quando estás claro. a fazer música e aquelas coisas que tu, das músicas que vais comprar, aquilo que vais transmitir ao público, eu acho que isso é, isso é algo que falta a muitos artistas, que é, uh, que é tentar, e o Filipe sabe disso, o Filipe, por exemplo, tu, o Filipe ouve imensa música brasileira, a cenas, a boia Down time, isso, isso é excelente. Sim, a Para música algum... não, pode haver, não, pode haver um, não pode ouvir um... Não podes dizer que isto que eu faço, esta música que eu uso, isto é a música. Isto é... Não, tu ser... claro, exatamente. Tu tens que ser o mais abrangente possível. Tu podes ouvir desde o no Cavernoso ou tu uhum. podes ouvir o... <risos> música brasileira. Tu podes ouvir música brasileira, podes ouvir Marcos Valle, Edmota, Mota, Orlivendo, por aí fora. Tanta coisa boa que anda, que anda por aí desconhecida que as pessoas não tiveram a oportunidade de ouvir. E yeah. eu, eu, eu acho que quando se trabalha isso. É Essencialmente ouvir música. Sim, sim, sim. Independentemente Descubri, de tudo Sobretudo música descobrir. É. Sobretudo descobrir música que... E ter essa curiosidade mesmo para Claro, claro, porque, repara, ninguém acha ensinado e, e, e, e, e, e, na altura, regressando um bocadinho atrás, quando o Hernandes fala-me de tudo aquilo que havia, eu, eu realmente fecho um clique e aí eu tentei descobrir. Fui, fui ver documentários, fui, fui pesquisar fui descobrir quem foi o Larry Levan, as influências do, par, do Paradise também. Garage, de, de tudo, tu, tu, tudo aquilo que acompanha à noite na altura, para quê? Para que eu realmente pudesse perceber. Ora, e nessa Qual? cena dos documentários descobri, descobri esta atítulo Curiosidade, algo muito interessante. As TB... Estas máquinas de, do Acid House, as TBS 3 as clássicas Holland. o marco paulo no nome que eu tenho dos amores, foi o primeiro artista em Portugal a utilizar uma TB do Acid House, no, a, a primeira coisa, <risos> se tiverem a oportunidade, a primeira parte da música do Marco Paulo Eu Tenho Dois Amores, o gajo insere uma TV3, com cenas de Acid House. Ah é? Uou! E... Wow, é, é, mas que não tem limites. Só é, mas que, é. que não tem limites. Eu, eu, eu, eu, ele Mais falou, uma curiosidade. Ele falou, e, e, e acho, muito, acho isso curioso, mas, por exemplo, na idade eles levaram-me um saco de discos que iam deitar fora e alguém sabia que eu gostava de discos e alguém disse a alguém, e os discos chegaram, chegaram à minha poça e eu lavei, para as minhas capinhas, pelos os discos... Exato, sempre, e por curiosidade fui eu ver. E há um disco do Jorge Ferreira Jorge Ferreira, se não estou em erro Jorge Ferreira. Uma cena de Agatha também. É, também, <risos> há um, ele, ele tem um tema. Ele, ele, ele está radicado nos Estados Unidos. E há um tema que é o Love Me Tonight. Eu já não quero mentir. Que é um tema que, se tu começas a ouvir aquilo, tu não. De Tu não consegues, tu não, tu não consegues associar aquilo a uma ele ligeira portuguesa, percebes? Uh, há, há sempre... Completamente fora... De... sem sempre, completamente fora de conto, completamente, uma coisa com alguma qualidade, com alguma qualidade, e que é interessante da mesma forma que aquele tema da Ágata o Mestre Tomás um foi reediteado há pouco tempo por o Estrela Edit, se fez um coisa, fez um edit desse, saiu um disco em vinil e esse disco tem uma procura tremenda, completamente esgotado esse disco vale tipo 100 euros Uau. É, é, é cubiciado, é, é, um, é, um, é um trabalho cubiciado, ou seja, eu, até mesmo os próprios artistas portugueses, se nós formos escavar bem o, o, o trabalho, encontramos sempre qual, alguma coisa que este possa... Já aquela Sim, sim, e sim, se sim. Se ah, sim É, sim. é sim. isso é. Há sempre coisas coisa em que outras válidas com, com um, muita qualidade. Muita coisa para descobrir, claro. muita coisa, é o... coisa para ouvir. O que é que vocês recomendam dos artistas emergentes? O que é, que é no Sim, é verdade. Hoje. Olha, eu tenho sempre... Uh, eu gosto sempre de ir atrás e, e descubro sempre dos artistas que, que gostam. Vou agora puxar-me assim a brasa do Sardinho. Olha, uh, hum. algo que não pode faltar lá em casa. Todd Church. Nunca, nunca falta. Dentro da cena mais eletrónica... Uh, Meia Popovic, o Steve Bugg, coisas assim que eu consumo sempre. E depois lá está, depois também vou àqueles estilos que... Uh, portanto, não é aquilo que eu passo, mas é aquilo que eu, que eu gosto de ver. Que consome, E exato. Que ouves. É, é, é peraí, eu ainda tinha é muitos, só que isto assim de repente sabes que isto não vai Sim, ser... Exatamente, tudo. exatamente. Cada pergunta surpresa. Olha, eu tenho ouvido muito, muito, muito, um artista que está numa ascensão, numa ascensão brutal, está numa curva, numa pique, que é Fransky Viges. Que Já há muita gente e, aqui claro. na Madeira que ouve porque eu às vezes apanho nas histórias do, uh, do Instagram e depois, e pá, continuo a ver um, um, um, o NAS, que é um rapper americano que apesar de remontar aos anos 90, está sempre a lançar trabalhos e está sempre a se reinventar e tenho ouvido muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito. Ouçam que vale a pena. Já temos aqui várias recomendações para o hum. nosso público. Para terminar, porque estamos mesmo, mesmo sem tempo, podíamos chegar aqui muitas oh, mais horas a falar deste, porque este. espero que a conversa tenha sido boa. Certamente para nós foi. Vamos passar a um joguinho chamado Na Pressão. E o que é que é o, na pressão? Na pressão é um joguinho onde eu dou duas hipóteses e vocês, sem pensar muito, dizem a resposta, okay. que, a, a opção que escolheriam. Portanto, ao mesmo tempo, o que vier assim... Uh -huh. O okay. que vier assim, ok? Pau, Vamos a isto. Tenho aqui cinco uh, opções. Vamos agora a cinco opções. Neste caso, cinco uh, na pressão. E vocês vão escolher um Ora bem, primeiro. cassetes ou CD's? CD's. Cd. Tem que ser rápido mesmo. Álbum ah, okay. ou single? Uh, single. Single. <risos> ok, então em sintonia. Tecno ou trance? techno. Tecno. Ok, estamos tá muito em sintonia. Rave ou sunset party? Rave. Opa! <risos> será que é agora que vai haver uh, a discordância? Oitentas ou noventas? Oitentas. Oitentas. Foi na pressão. <risos> Completamente em sintonia, portanto. Malta, muito obrigado por terem aceito o, o nosso convite obrigado de estar nós, aqui. Obrigado, neste obrigado spa, por, terem, é? por terem convidado, é sempre o, o raro. Já tivemos aqui também o Michael C, já tivemos o pessoal da rádio, o é Ricardo Campos, é o Romano Faria, a Valentina, uh, e temos aqui agora novamente a música representada, a música eletrónica, a música obrigado, pa obrigado, passada. Obrigado à plataforma também por dar destaque ao, ao, à cultura madeirense e a quem trabalha exatamente. e a quem faz acontecer algumas coisas aqui na Madeira, realmente. É preciso. é preciso. É Faz é preciso. muita falta. Numa é, altura em que a é, estrutura é, está a ser posta de partas... E isto... é preciso também que os Exatamente. madeirenses à consumam. Exatamente. É preciso e é isso que, que nós estamos à... aqui a tentar fazer e, e a fazer com que os madeirenses também consumam uh, este tipo de coisas e que fiquem a conhecer. E que fiquem claro. a conhecer novas coisas e, ou coisas que já são conhecidas, mas que tiveram uma outra perspectiva, uh, uma é outra perspectiva dos projetos. Famosos. É. Ah, só é se, se vocês só chegaram é agora, mesmo. não se esqueçam, eu, Filipe Gonçalves, veterinário de sucesso, Nelson Cairos, engenheiro civil com uh. obras premiadas no mundo inteiro. Uau. uau, uau, muito bem. Muito bem, muito obrigado, obrigado. e até a próxima Relampada. Se vocês pudessem trazer alguma coisa da noite de antigamente para agora, imaginemos que o Covid não existe, isto é idílico, sim, sim, sim, sim. o que é que vocês trariam?